O primeiro dia de outubro foi sangrento para as principais bolsas mundo afora, inclusive a brasileira. E o principal motivo para todo esse desânimo foram os números decepcionantes da indústria norte-americana, que registrou a sua pior leitura em uma década e aumentaram as preocupações com relação à desaceleração econômica global. Pra piorar, os dados da indústria da zona do euro também vieram abaixo do esperado, atingindo o menor nível desde 2012. Nesse contexto, o índice Dow Jones recuou 1,28% e o SP500 caiu 1,23% No cenário local, a reforma da Previdência continua pesando E o temor de que ela seja ainda mais hidratada ou mais uma vez adiada está crescendo O índice Bovespa caiu 0,66% aos 104.053 pontos já o dólar subiu 0,13% negociado a R$ 4,16. Para essa quarta-feira, ainda na busca por mais pistas a respeito da desaceleração global, é bom ficar de olho na pesquisa ADP de emprego do setor privado nos Estados Unidos, que será divulgado às 9h15 da manhã e que funciona como uma espécie de prévio do relatório de emprego privado, conhecido como payroll, que será divulgado na sexta-feira. O consenso do mercado é que esse número de amanhã fica em torno de 141 mil vagas. Então, qualquer valor